E aí, Clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Death jogo de ação e aventura para PC e outras plataformas. Bem parecido com Zelda, os Zeldas antigos, mas é bem legalzinho. Vamos lá, vamos jogar mais um pedacinho? Muito bem, está aí o nosso corvinho, a gente está no Cemitério Perdido. O cemitério é a parte que conecta todas as áreas do jogo, né? E no último episódio a gente derrotou a urna. A Bruxa da Urna Hoje a gente vai Mais pra cá Vou mostrar como acessa esta área A gente já ativou aqui A gente pegou no último episódio Esse foguinho Com ele você consegue fazer muito mais coisas e A gente só vai descer aqui ó. Tem essa corda amarrada na árvore A gente está ao sul esse menininho subindo com bastante dificuldade. A gente só vai montar aqui, ó. E vamos embora para a próxima parte do jogo. Muito bem? Estamos aqui no no. Não vai falar onde a gente está? <risos> sabe se a gente abrir a porta, ele fala onde nós estamos. Ruínas altas. Bom, eu tava com ideia de fazer um vídeo completo, né? Do... Até o chefe, né? Só que é... é impossível. Vai ficar um vídeo de duas horas. Ninguém vai ver. Nem quem está interessado vai aguentar ver um vídeo tão longo. Então a gente vai quebrar em dois Vamos explorar essa parte e mais uma Nessa floresta alta a gente encontra esses amiguinhos, filhos das florestas Esse caminho leva até o pântano, mas o rei sapo bloqueou Se você fosse forte, como a nossa mãe poderia abrir o caminho tá. é, Tem essas paredes fragmentadas que você pode quebrar de alguma forma Você tem que descobrir como Como é possível quebrá-las? Como? Não lembro. <risos> ah, aqui, pô. Bem, aqui do lado do fio da floresta tem um ataque. Tem muita coisa para ser coletada, mas nem tudo você vai coletar agora. Você precisa de muitos poderes todos os poderes do corpo depois revisitar as áreas bom é que tudo que você faz, ele meio que grava, então, uma vez, por exemplo, aqui a gente fez toda a volta, vem aqui, bate na planta e ela quebra a, a entrada, isso aqui não vai precisar ser, ser refeito. com cautela aí aqui o, o chefe é esse cara viu o chefe essa fase da PC legal o que a gente acha o primeiro vasinho a gente está com três sementes eu vou plantar uma sementinha aqui a primeira chave, a primeira porta. É bastante, é bastante confuso essa parte aqui, porque você meio que vai e volta nela parece -se. Temos aqui esses fragmentos que a gente coletou que servem para upgrades, serve, volta lá na área dos corvos. E lá você faz upgrade de força, de arco, de tudo Tomamos nosso primeiro acertozinho. coletar mais uma semente A gente vai ter que fazer tipo, uma, uma corrida né não, não precisa correr. Pode acertar ele de longe. Isso. Olha que beleza. os inimigos mais enjoadinhos aqui, ó, precisa de um upgrade para alcançar isso aí, um é louco Agora a gente chega nesta vila que é cheia de pessoinhas, todas elas vão falar com você, nenhuma vai passar uma quest concreta eles vão falar que a porta está trancada e eles não conseguem atravessar, é só isso essa aqui que é a mais grandona. Uma música legal. Muito legalzinha. Agora. tá, achamos. Tem essa escadinha escondida aqui. E aí através dela a gente já abre essa passagem. Facilitando um pouco a vida totalmente oh, que legal, pegamos uma sementinha é só isso? que triste dá pra descer aqui, ó é uma parte que a gente ainda não tinha visitado Assim, já faz um atalho do save até esse pedacinho. Está abrindo é muitos corta-caminhos. Um baita corta-caminho com várias coisas aqui, fáceis de pegar um. okay. tá, não dá para acertar esse bicho, se não ser com, com o arco ou com o projeto dele quando ele fica meio, meio nervoso e fica fácil de acertar não consegue ter com o senso de se enterrar. É. Passeando aí com calma. Pegar mais uma sementinha. Por enquanto não parece que é difícil esse pedaço, mas ele vai se transformar, viu? pra uma área subterrânea eu acho dá uma olhadinha são duas partes em um tá tem toda essa parte aqui de baixo que a gente também vai explorar hoje é um vídeo longo a gente vai explorar completamente não mesmo assim fica um vídeo longo Ó, área de inimigos ninguém merece Eu plantar uma sementinha para facilitar a vida Eu vou consumi-la? nervoso, não gosto de ficar com o HP muito baixo não você resolve a área de inimigos, ele nem criado, assim. mais fácil. Não... Áreas secretas, ele roda o mapa. É bem legal. É bem legal. Estão chegando a 800 recursos. Figuei Hum, tipo, o barriga já difícil, mas não tem problema. Abrimos mais um forte caminho. dar uma olhada, ver se tem alguma coisa por aqui. Nem todos os de caminhos são sensacionais, sabe? Né? Tem uns que cortam só um tantinho de nada. Ah, até que último é esse. Deixa eu ver se é nada extraordinário aqui ó Vou pegar mais uma sementinha toda a sementinha conseguir pegar mesmo que fácil vale a pena coletar é a única forma de Bom, aqui não, não vai dar certo é a única forma de recuperar a vida Ali ó, ele dá para plantar uma sementinha. Meio isolado, mas como a gente está com cinco sementes, dá para usar. Só que dá para fazer aqui ó, área secreta. Eu demorei para entender que essas tampas de bueiro. Você meio que consegue girá-las E aí você faz isso, consegue ir do outro lado Nossa, encontramos aí um algum upgrade De vida, esse de vida Verdinho A gente ainda precisa de bastante pra... São quatro desses para você conseguir mais uma pontinho de vida. Ia ser triste, né? Tanto que você tem que arrumar. Tem oito. Faltou oito tempos como esse. Opa! Área de inimigos. Não aperto, viu? Mas é importante dar certo. E se tem algum atalho a gente pode providenciar. Hum. Oh. Mas sem moedinhas. A velocidade que o personagem avança é meio lenta, sabe? A quantidade de coisas que você precisa para melhorar um pouco é muito Bom, Quatro tempos para subir um ponto de vida Quatro tempos para conseguir mais um tiro de arco Ó. Aí A gente agora achou hum, um curta um belo do quarto caminho aqui da aldeia até onde a gente chegou Aqui nós temos este item que é um é um item de quest necessário se eu não me engano é, o... é a única quest ali principal da vila a gente fala com a maiorzinha dos irmãs que na verdade é a mãe minha trombeta, obrigado amigo empurrado, você já deve ter percebido mas a região não é mais segura tem sido assim desde o rei do pântano chegar para ficar, é um tremendo alívio ter recuperado minha trombeta. Eu prometi conversarei com a floresta e vamos ver se ela ouve sua súplica vamos lá E aí abre a parte que a gente vai fazer também hoje. Vamos lá. Tá, depois de muito procurar a gente viu que essa porta que abriu fica perto do save. Bem pertinho do save. Aqui. Já já vai dar o um nome, masmorra de cogumelos. Na masmorra de cogumelos você precisa do foguinho, viu? Senão não vai não. Aqui tem um save, como sempre. Toda área tem um save está a chave. Aí o chefe vai conversar com a gente. Ei, ceifador, o que está fazendo aqui? Quando meus guerreiros disseram ter visto um corpo suspeito causando encrenca nas ruínas, tive que ver pessoalmente. Você veio pegar minha alma? Sinto muito, eu ganhei meu poder honestamente. Só estou aproveitando o sistema que os senhores criaram. É, a gente vem aqui, ó Vamos dar um, um rabo na, cabe na cabeça dele para ficar de perto. Como na mansão da bruxa, a gente tem que encontrar quatro almas de corvinhos para abrir as portas a gente vai começar pela esquerda infelizmente não tem nenhuma escada vou pegar aquela marretona. que é uma arma diferente Definitivamente a gente veio para lado errado, então, <risos> vamos voltar. Tá, assim que encontrar a porta, a gente vai vir aqui para... Por pedacinho. É meio que obrigatório, né? É meio que obrigatório explorar tudo. Os cogumelos recarregam a magia? Não sei se já falei. Provavelmente já falei. Primeira área de inimigos. Usaram essas flores para o nosso auxiliar. esconde primeira área de inimigos feito com sucesso a, gente já pega a alma do nosso corvinho aqui amigo, preso em uma asburra imunda não era assim que eu queria perecer não era assim que eu queria perecer certo faltam três comer a flor ali que eu plantei. Uma flor bem útil caso tenha complicações aí na resolver aquela área de inimigos. Ah, aqui tem um, um puzzle. Acender as duas coisas ao mesmo tempo. Temos aqui? É um porta caminho Sim. Acho que é bom explorar, achar esses cortes-caminho é essencial. Os inimigos que pulam, eles são horrorosos. A gente usa a primeira chave. Vamos entrar aqui. Fazer de uma forma mais lógica. Olha que inimigo forte. ao mesmo tempo Não sei se a gente vai conseguir não Foi um Foi dois Foi três Esse era é isso, hein uh, Conseguimos! Conseguimos! No finalzinho, hein? Vai plantar a semente aqui, porque tem uma bem ali em cima. Então, tá tudo certo. As passagens para a saída da masmorra estão seladas. E a porta que leva de volta ao escritório também foi selada. De alguma forma, estamos presos aqui. Mais um corvinho. É até que rápido. É até que rápido. Eu tive a sensação, quando eu joguei isso aqui que as áreas estão ficando menores, mas pode ser que não seja isso. Aqui a sementinha e vocês vão ver que a gente sai... aqui, ó, né? a gente já tinha dado uma olhada aí. A nossa intenção não é sair, é continuar. Tem que achar os outros dois corpos para o sul esse é disparar inimigo, dos inimigos mais fáceis mais um corta caminho aqui não sei porque sempre que eu olho eu acho que é uma entrada, mas não é Aqui vem mais um curvi dá umas duas pancadas dele por vez. Menininho daqueles, duas pancadas, pasta duas magias. Legal, que ele vai desmontando, né? Eu acho isso interessante. vocês não acham que estão muito que essa parte está muito mais fácil do que a mansão da bruxa o senhor das portas está perdendo jeito com a idade como pode deixar nossas portas pifarem assim em contraste a mansão da bruxa essa aqui é bem linear essa parte é bem linear Por acaso você perdeu o foco quando tá jogando? Eu acho que eu vou plantar aqui. Não um, sei semente. Semente pra caramba. Se não se importa, eu vou dar meu mergulhinho. Quer ver também, seu fador? Não, talvez seja melhor mesmo, pra falar a verdade, estava pensando em afogar você. Visto, estou sendo sincero, já vale alguma coisa, não? O que me diz? Vai uma trégua? Não, não vai uma trégua. Ele precisa dar alma dele temos um puzzle hum, deu ruim o puzzle até que não deu ruim não não deu ruim não. será que deu a melhor maneira de fazer é essa, pertinho aqui do tentáculo. Feito! Acho que é a forma mais rápida de fazê-lo. Pegamos mais uma chave, vamos dar uma olhada se pode usar a chave para cá. Cadê a chave? O que é isso aqui? A gente está perdendo foco. Estamos perdendo foco. Ah, não, é corta-caminho. Hum, legal. Todo quarta caminho é essencial para caso você tenha que sair e depois voltar. Você. Volta é exatamente daqui. Será que já é o último curvo? Podia, né? Aí o sapo. É Já disse a você, corvo canalha. Nem pense que você vai me destronar. Rei do pântano, é assim que me chama. Desde que assumiu, o pântano tem que ser mantido limpo e agora a vida prospera na água. Os filhos da floresta e a mãe deles só estavam atravancando o progresso, mas não foi nada pessoal. Só estou me adaptando ao mundo que você e seus senhores criaram. Já viu como é por aí as outras partes? É uma bagunça, é descampada. Mas não temos novas almas no mundo desde que o seu comitê criou o gargalo no sistema. Boa sorte, corvo canalha uma espada na orelha caramba que cheiro horrível sofrendo isso aqui com oh, calma Lembre-se que eles pulam Muito cuidado Tem um bom dano neles Primeiro leve desacerto A gente tem uma certa dificuldade em alinhar o nosso ataque do mouse com a direção que a gente está batendo a gente salva o último corvinho, salva, resgatar, a alma, não é bem salvar né, já morreu. Vamos deixar para apodrecer, para apodrecer pela eternidade uma masmorra, não tem nada aqui além de lama, sujeira e sapinhos. Aberta a porta, atravessa essa porta, tem um desafio, a gente vai fazer o desafio, pegar o upgrade e concluir o vídeo, que já deve estar enorme né. 3 horas de vídeo, hein? com certeza não está fazendo grandes explorações pegando todos os itens, todas as sementes abrindo todos os templos, a gente só está fazendo o basicão do basicão Vamos derrotar todos os inimigos daqui a gente abriu aquela parte que estava faz o puzzle, pega a chave eu nem sei para que serve essa chave, confesso alguma coisa vai servir mas só no próximo vídeo Cuidado o Vamos lá pegar o desafio! A gente está de volta à terra dos Cifadores. pode ver que está tudo trancado aqui A gente vai pegar um Bump Grid que vai nos ajudar aqui para essas paredes Vamos lá. É bem legal a animação desse baú <risos> Vamos lá tentar derrotar. Nunca sai de primeira, nunca. Sempre, a gente sempre toma uma pancada dele. feito derrotado um, esse arqueiro é brabo. também, não tem problema terceira fase vamos usar o inimigo contra o inimigo Explode se afastar um pouquinho. Quarta e última, nossa, olha esse cara verde. Muito bom é que um destrói o outro. Né? Calma, Eu não estou nada calmo. Uf. Temos muita, muita sorte. Feito. Com um de vida a gente precisou fazer, acho que foram cinco vezes cinco vezes. Mas deu certo. Um presente para o colega corvo para ajudar. Meio arrancado esse presente. Né? Feitiço de bomba. 3 para ativar a bomba. Tá. A gente tem a bomba Ó, a gente consegue quebrar essas paredes Isso é um baita de um avanço Com isso é possível acessar muitas, mas muitas áreas secretas Impossíveis de acessar tem o diário do corpo que eu não estou lendo aqui só estou pegando por pegar. Se eu não me engano, se você estiver muito próximo da bomba, você se explode. Então, cuidado. Vamos ao elevador à toa. Você esteve por toda parte, não é? As suas portas estão em todos os lugares. Um passarinho me contou num dado momento que você foi parar no escritório de chefão. Que coisa estranha, se alguém se mexesse com sua porta. <risos> Bom. Ali tem um item. que Eu demorei pra achar, viu? Pra zerar o jogo da forma correta você precisa de todos os itens colecionáveis, todas as armas, todas as coisas brilhantes é enjoado. Para cá o escritório e, através dele a gente volta lá. Mas antes a gente vai fazer o upgrade. Vamos melhorar nossa magia melhorar a nossa velocidade, e vamos, mais nada, acabou. É isso aí pessoal, a gente encerra aí, mais um episódio de Death Door, nossa série tá meio devagar, mas a gente vai fazer completa, se gostou aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá de nossos vídeos, a gente joga jogos indie como esse, Metroid Bunny, recomendações, deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo, e fica assim, até o próximo vídeo, e uma amizade.